Como é que eu costuma fazer, Wod? Estás-me a bem? Está tudo a funcionar? É impecável. É o check sound. É. Ah, cá está a música. Se calhar diga só o rádio. É potente, aqui o gajo. É. Estou pronto, vamos lá. Bem, uh, como é que eu te trato? Mais ou menos. Luan? Luan? Meu carro é amarelo? Tem. Fazer o rango. 3, 2, 1. <risos> Olá, eu sou o Mendes, sou de Santarém, tenho 24 anos. Este M3 é a terceira geração do Benda do M3. Saiu no ano 2000. É um dos M3 mais desejados, mais conceituados. É um carro da família. Este carro foi comprado novo pelo meu avô. Pronto, era o carro dele. Na altura, quando o comprou, era branco. O meu pai, depois, é que o alterou, quando mais tarde o restaurou. Originalmente. É um de 136 cavalos, só que o antigo dono, entretanto, colocou outro motor cá com a mesma cilindrada, a mesma tipologia, mas com mais cavalagem. começou tudo por uma brincadeira, de um, um turbo que um amigo ofereceu ao meu tio, só que o turbo também estava em condições e nós começámos com ideias de turbinar o motor original do, do Renault 5, o 1100. Foi nesta garagem, neste espaço, que tirou-se o motor fora, desmontou-se tudo aqui, pintou-se tudo aqui, Quando fui buscar este carro, eu não era para ir ver este. Fui ver um outro 100NX perto da zona do aeroporto, aqui no Porto. E eu descobri este carro numa oficina de uma, do pai de uma amiga minha que queria comprar uns carros que estavam nessa oficina. A partir desse momento eu virei para o lado e disse, olha, esse é o carro que eu quero. Eu, se for ao supermercado com ele, eu deixo no último lugar, no último estacionamento, o mais longe possível dos outros carros. Uh, se for almoçar com ele, pá, um almoço de uma hora e meia tem que durar para aí 40 minutos, que eu estou sempre para pensar o que é que poderá é ter acontecido. Eu, se visse este carro na minha traseira, se fosse eu, acho que tinha, pá, deixa-me desviar que, que este, este, de certeza que é um carro muito rápido e vai me querer passar. Por isso, acho que é muito bonito, acho que o que mais gosto entre outras coisas, mas se tivesse que destacar, o design acho que é excepcional. Tem aquele gosto que é um carro antigo, que não, não responde logo. Eu acho que essa é a piada do carro, o carro hum, não é, não é eletrónico. Nós sentimos que, que são engrenagens, que é o motor que está lá. Acho que este é um carro... ...intemporal. Quando se conduz um carro, destas coisas são completamente diferentes. Este carro atravessa-se, este carro se trava, foge, se desaceleramos em curva, foge. Não é? E é, é, é, isso é interessante. É, é, é, é um dos prazeres, não só de ter o carro, mas de, de o conduzir. Pai, normalmente, quando o pessoal olha para o carro, é um Cidano, não dá grande coisa por isto. Familiares as -mas e tudo, olham para o carro, pensam que isto não... Não é nada de especial, e não é, não é nada de especial. Até andarem, porque tu pensas que isto é um charuto, mas isto anda bem e curva bem. M muita gente não consegue ficar indiferente ao carro, mesmo ele estando em mau um estado e tudo mais, já consegue chamar a atenção por outros aspectos dele. Porque pronto, acho que é normal bastante pela cor, por ser um carocha, que é um carro que toda a gente conhece. Todos gostam de ver e apontar, e mas especialmente pela cor, penso eu, ser diferente. Por isso é, que gosto, é uma das coisas que gosto bastante no carro. pois é um carro que ensina, é um carro que ensina a pessoa a conduzir. Esteticamente o que eu gosto mais dele é que parece ter um moço na boca. <risos> a grelha dele parece um moço, eu sempre adorei isso. E pronto, tem um aquele arzinho pequenino de maçal carro. É que eu gosto também muito dele. Pá, tudo tem um valor, mas este carro... Eu, não, eu acho que não, não sou capaz de vender o carro, tem muito valor sentimental para mim. tem pelas amizades que já criei com o carro, pelos sabores que dá conduzir o carro e poder levar os amigos lá dentro e tudo, é, e dar uma volta é brutal. É, é e isso é que dá gosto, é, o que é que deu no final, olhares do, do velho, é, conseguiste fazer de novo. Portanto, quem tem um carro deste sabe o que é que eu estou a falar. Isto é um carro que tens sempre coisinhas para fazer.